devem estar na, na beirinha do recesso, né, então vamos estudar um pouco. Olá, oi escola, olá os professores. Está frio, não estão podendo estar tá que nem eu aqui em casa com cobertor na perna. Obrigada, obrigada pela, pela parceria. Bom, me pres... ah, então a Leia falou meu nome, me chamo Andréia, estou falando de, de Porto Alegre, é, sou professora em um turno e no outro consultora da, da plataforma trabalho com ensino privado uh, há 19 anos, é, destes anos uh, de sala de aula quase todo o tempo que o elefante existe a minha escola uh, adquiriu, não é? Então assim eu tenho uh, uma experiência de acompanhar o fruto das leituras dos estudantes ao longo dos anos, né? E, e nesse momento trabalho com o primeiro ano, com alfabetização. Então, uh, e a escola em que eu atuo tem o elefante desde o infantil, né, desde a educação infantil, então a gente percebe esse avanço leitor. Uh, eu já vou compartilhar a tela aqui com vocês, mas antes, uh, contar uh, os dois grandes objetivos uh, que a plataforma tem, né? a plataforma de leitura. O primeiro deles é... Uh, incentivar o hábito da leitura, né, nós brasileiros, de maneira geral, é, adultos, professores, é, quase nos uh, enquadramos em outra classe, né, a gente precisa ler, a leitura está no nosso cotidiano, né, é, mas existe uma, um percentual gigante da nossa população, né, os estudantes leem muito pouco, então essa plataforma vem para uh, consolidar esse hábito. É, ampliar e consolidar, né. Uh, o segundo grande objetivo é que essa leitura, ela possa ser compreensiva, né, e não só uma leitura decodificada, e a gente sabe quanto os estudantes sa também saem é, da escola com essa leitura sem interpretação, né, sem, uh, de fato, compreensão. Então, agora eu vou compartilhar aqui minha tela, e suposto, como diz a a Mônica no elefante, a gente vai dar uma olhadinha em como funciona, certo? Eu vou compartilhar com vocês a minha. O meu modo de acesso vai ser pelo Google Chrome, certo? Uh, os estudantes, é, eles podem baixar o aplicativo, que ele é pequenininho, ele é compactado, ele foi feito justamente para não ocupar muita memória, tanto de Android quanto iOS, e em celular, tablet, uh, ele tem uma, uma funcionalidade, assim, muito intuitiva, né, uh, fácil de acesso. Para nós, professores, é interessante que seja pelo, pelo Google Chrome, né, aqui o meu já está aberto, eu já clico aqui. Bom, quando a gente clicar, vai abrir essa, essa grande tela aqui, que é a nossa nosso painel, né? A gente vem aqui à direita, no entrar, tá? E esse caminho aqui, feito, né? É o mesmo para nós e para os estudantes, né? Vamos de novo, então, entrar. Aqui, nós precisamos ir para o login da rede estadual, ok? Lembrando que essa é uma importação, um espelhamento do Classroom, né, do e-mail que os estudantes têm do Educar. Então, aqui eu tenho é, dois, dois e-mails para entrar, eu tenho a Magali, que é a professora teste, e a Magali, aluno teste. A gente vai começar, arroba educar rs.gov.br, que é o, o e-mail que os estudantes têm, né? A gente vai começar com a experiência do estudante. Tá? O estudante vai colocar a senha dele, que é a mesma, né, a importação foi toda, esse espelhamento, no caso, foi, foi feito, então, é, é facilitador nesse sentido. E agora a gente vai explorar a, a plataforma como um estudante, a Magal. Professores, eh, antes de continuar, quero dizer para vocês que, quando não fizer sentido uh, o que eu estiver falando, me interrompam, por favor, não é para ficar nenhuma dúvida, assim, no sentido de, não, volta ali, faz de novo, né? Não, não, não se acanhe em me, em me interromper. Nossa, essa sala está muito florida, está bem cheia, coisa boa. Vamos voltar aqui, então. Então, a Magali, a minha estudante, ela é uma estudante de segundo ano do Ensino Fundamental 1. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque olha essa experiência aqui que a Magali está tendo. As letras do alfabeto, que começam no AA, né, E eu já explico o que, que é esse nível aqui, elas são, as letras são prateleiras, e cada uma dessas prateleiras é, tem de 12 a 16 livros, né. Os livros estão dispostos evoluindo em complexidade, certo? Então, começando no AA, que são, não é a literatura propriamente dita, mas são te, uh, livros alfabeto, então é um alfabetário, né, a gente pode ouvir nesse ícone aqui do megafone ou ler o livro, deixa eu mostrar aqui um livro uh, para ser ouvido do alfabetário para vocês, isso aqui é um marcador de página, quando o livro fica assim, é porque o aluno já continuou, ou nós, professores, e aí ele está pedindo, ou tu reinicia, ou tu continua, e se tu continua, o teu tempo de leitura, ele não é zerado, ele, a parte do, da onde tu, tu parou, né, eu vou reiniciar para mostrar. Os livros, muitos deles têm movimento nesse início da, da plataforma, são livros uh, palavra, né? Correspondência à literação, que a gente chama, né? O início. Algodão. O início daquela letra, a palavra vai ficando uh, grifada. Isso é muito importante para a leitura, leitura, né? Deixa eu voltar. Então, o nível A é o alfabetário, certo? Uh, os livros, em seguida, vão evoluindo em complexidade. Eles vão tendo um pouco mais de texto. Né, uh, da caixa alta também vão evoluindo para a letra uh, script, mais adiante, depois daí ainda tem a, a letra cursiva, e cada ícone que vai ficando embaixo do livro, aqui ó, no livro brincadeiras que está em cima, cada uh, verdinho desses que vai aparecendo foi uma funcionalidade que o aluno executou. Daquela leitura. Então, quando tem o um megafone, ele pode escutar a leitura, uh, escutar o livro, desculpa, uh, uh, no, no livrinho, fazer a leitura, esse ponto de interrogação é um jogo de perguntas, que é, as habilidades, da muitas das habilidades dos escritores da BNCC são contemplados, todos os jogos de perguntas são inspirados nessas habilidades, e aqui no lapizinho, atividade de escrita a respeito dessa, desse livro. Tem uma quinta funcionalidade, vou abrir esse livro aqui para mostrar para vocês, que é a gravação de voz, né, ele pode se gravar lendo. Uh, aqui nesse microfone, vai pedir um teste de microfone para mim. Oh, Bem-vindo à gravação, teste seu microfone primeiro, clique no microfone e diga seu nome. Andréia, teste. Aí o aluno se escuta para ver se está tudo funcionando. Diga seu nome. Andréia, teste. Me escutei? Sim. Teste concluído, pode iniciar a gravação. Ok. Eu clico no microfone de novo e aqui eu vou gravar minha leitura brincadeiras. Pega, pega, peão, amarelinha, esconde, esconde. Pausei, gravei 11 segundos. Se eu clico aqui nesse disquete, eu vou enviar para o meu professor. Parabéns, a gravação da leitura foi enviada, ok? Aqui, professores, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para essa evidência de aprendizagem que a gente tem com as gravações. Todos os livros podem ser gravados. Todos os livros, ao a gente abrir no livrinho aqui, vai abrir o microfone embaixo, agora já não vai mais abrir o teste, né, Ó, o marcador de página, porque eu já comecei esse livro, mas vai abrir o microfone aqui embaixo, e eu posso gravar a minha leitura. É, o que que a gente, do que que a gente está tratando aqui, né, de evidência de aprendizagem, e a BNCC traz isso muito clara também, né? de, de maneira muito clara. É, a gente consegue, como professores dentro da escola, e eu lá no meu primeiro ano, muitas, é, gente, foi todos os livros foram começados aqui, estou tendo que reiniciar todos, uh, a gente consegue avaliar muito bem uh, a escrita, a gente gera a escrita todo o tempo, né, a gente gera essa concretude, né, que eu quero dizer. É, e eu, lá no meu primeiro ano, os níveis de um, desenvolvimento escrito, né, de, de, de, de pensamento, de hipótese de escrita em relação, por exemplo, a, aos estudos da Emília Ferreiro uh, e tudo mais. E como que eu gero evidência de aprendizagem leitora? né, então, eu preciso gravar o meu aluno no meu celular, eu preciso baixar um aplicativo de, de, de gravação de voz, ou eu tenho isso só na minha memória, né, como é que está a proficiência leitora dele, como é que está a habilidade leitora desse meu estudante. Então, Aqui, a plataforma, no meu ponto de vista, como professora, né, e não só como consultora, é uh, a grande contribuição, né, uh, em termos pedagógicos. Além, é claro, de, da leitura, propriamente dita, do avanço da proficiência leitora dos estudantes, mas da evidência leitora que eles podem ter. Uh, os jogos de perguntas, voltando aqui um pouquinho, eles têm diferentes... Uh, Maneiras lúdicas, olha como é o jogo, por exemplo, dos índiozinhos. É de unir os pares, né? Então, o estudante vem aqui, ele é super uh, interativo. Eu tenho dúvida, o livro fica aqui à direita, ó. Eu abro o livro, isso aqui é aquela cantiga super tradicional dos índiozinhos, que a gente, do folclore, folclore, né? Ao invés de ser tradicional, melhor é folclórica, é. E, e o livro fica aqui à disposição, à direita, né, para a gente poder acessar. Existem vários modos de fazer o jogo de perguntas, vários modos no sentido da plataforma propõe. Por exemplo, aqui nessa prateleira que a gente está, que é a A, a gente não supõe ainda um estudante altamente proficiente leitor, né, ele, não, ele ainda está se apropriando do sistema alfabético. Então, as perguntas contêm é, o áudio para que o aluno marque a resposta correta. Então, o pião o peão gira, pula, corre, escorrega. Então, o estudante pode ouvir a pergunta e marcar a resposta, né? Deixa eu achar, acho que é o Bibo que tem. Um... Ah, mas ele não está aberto. Ó, eu estou querendo olhar essa coleção do Bibo na praia, no mercado, no sítio da Silvana, Rando. É, eu vou precisar ler para fazer o jogo de perguntas, percebe? Que é, está cinza para mim, né, está cinza para o estudante, porque ele precisa ler primeiro. Né? Esses que já estão aqui é, abertos, assim, rosinha, porque já foram, desculpa, estão rosinha porque estão abertos, né. Aqui o, o amigo secreto do Eleandro Rocha, já foi lido, feito o jogo de perguntas, e esse lapizinho é atividade escrita possível de ser realizada, e são quatro, para cada livro da plataforma, certo? Fazer o um resumo do livro, comparar dois personagens, escrever outro final da história, para a história, e como você se sentiu lendo. Esse aqui, vamos ver quem fez. Eu gostei de ler a história, que falava sobre amigos. E aí, quando ele escreveu, ele clicou lá embaixo e enviou para o professor, e esse aviãozinho ficou aparecendo aqui verde, porque o professor recebeu essa atividade escrita dele. Ele não precisa fazer as quatro atividades, certo? O aluno precisa, para avançar em prateleira, ele precisa ler, ouvir e fazer o jogo de perguntas. A atividade escrita e a gravação, elas não são itens, vamos dizer assim, obrigatórios para que ele avance de nível. Mas o que você que está falando, André, o que, que é avançar de nível? Então, a estudante aqui, a Magali ela tem o nível AA, a, a, B, C, D e E abertos, né, ela precisa conquistar leitura, é, escuta e jogo de perguntas da maioria, de 75% agora da letra E, que eu vejo bem, abriu a letra E para ela, possivelmente porque ela fez muitas leituras aqui da C e da D, mas ela não tem do F até o Z abertos, porque ela precisa uh, conquistar, né? literalmente conquistar é, esses, essas leituras aqui, ela fez uma só, do Justo e Bacana, para que ela abra, então, a ah, leu um livro aqui da prateleira E, vai abrir a F, não. Precisa ler 75% para abrir a próxima prateleira. Os alunos, eles devem, eles vão pré-classificados, eu já vou mostrar para vocês esse critério de pré-classificação. Então, alunos do terceiro ano vão, vão ter abertos uh, prateleiras mais complexas, alunos do quarto ano e do quinto, e assim sucessivamente. Né? Aqui em cima tem informações importantes para eles sobre quantidade de livros lidos, o tempo de leitura, os livros escutados e os pontos que eles ganham. Essa parte dos pontos é um incentivo, assim, eles ficam comparando, né? Então, eu tenho 5 mil pontos, eu tenho 8 mil pontos, não, eu tenho mais do que tu, né? Então, qual prateleira que tu tá? Eu tô na D. Mas como é que tu tem tanto ponto? Porque tudo que eu faço aqui, pontua. Se eu leio, pontua, se eu escuto o livro, pontua. Eu tenho estudantes aqui da A, que não gostam de escutar os livros, né? Eles ficam, ah, eu só gosto de ler e fazer o um jogo de perguntas. Ok. Aí depois eles se comparando, mas como é que o fulano tem mais é, pontos que eu, prof? Porque ele fez mais coisa que tu na, na plataforma, ele escutou mais, né? Porque às vezes quando, às vezes não, quando eles adquirem a leitura mais proficiente, eles não querem ficar escutando o livro, né? Hum, deixa eu ver o que é mais que eu mostro da Magali para a gente para a parte do professor. Ah, sim, aqui. No cantinho direito, onde tem o M da magalha aqui, ela pode personalizar no meu perfil uh, o perfil dela. Então, ela muda a cor da barra lá em cima, ó. Ela muda o fundo. Aqui ela tá com fundo de, de, de pintura, de cores, ó. Ela tá com esse fundo aqui. Eu posso colocar um fundo neutro. Posso Eu gosto de colocar esse das nuvens. Ela altera a foto e aqui vão abrir os avatares, que a gente chama, né, vamos dizer que a Magali, desculpa, usa óculos, né, uh, enfim, tem o cabelo curto, e aqui ela se identifica com esse avatar e pode é, modificar, ao invés de ficar esse M dela aqui. Bom, aqui também ela pode ouvir todas as gravações que ela fez, e essa parte também é muito importante, né, o estudante gosta, uh, como... Muitos estudantes do ensino fundamental são bem autocríticos, né, e de se acompanhar lendo aqui. O mesmo pode acontecer da família, querer vir aqui nesses três pontinhos, fazer o download e gravar, e desculpa, gravar não, é, guardar a gravação deste, deste filho, filha, né, uh, alunos de primeiro ano que estão adquirindo a leitura, segundo, então guardar como um momento especial, né, é da vida escolar do, do estudante. Aqui, também, nós temos esse ícone que chama tarefas, tudo no cantinho direito aqui. São tarefas que o professor criou para Magali de leitura, ele selecionou esses livros, depois a gente vai aprender onde colocar essas tarefas, né, como, como escolher esses livros, e, e aí a Magali pode ver, ó, que ela já teve nove tarefas criadas, nove livros que o professor selecionou, e que ela cumpriu, ó, tá tudo verdinho aqui embaixo, ela leu, fez jogo de pergunta, né, leu, fez jogo de perguntas de, de todos, né, um ícone aqui que ela precisou escutar, né. Então, em relação a Magali, é isso. Então, o meu perfil, ela pode editar as minhas gravações, e aqui eu queria mostrar para vocês outros tipos de jogos de perguntas. Deixa eu ver da menina de trança, como é que esse jogo de perguntas aqui. Ah, também é com... A maioria, nesse começo, ele é de jogo de perguntas uh, para ouvir. Por conta de, de eles não estarem uh, amplamente alfabetizados. Mas tem jogo de perguntas que é memória, tem jogo de perguntas que é... De amarelinha, quando eu abrir agora como professora, eu vou poder mostrar melhor para vocês, porque eu estou com, essa, com a Magali, então, classificada para segundo ano, e ela está fechada para outros livros mais complexos para mostrar para vocês, certo? Até aqui tudo bem? Nenhuma dúvida? Ó, aqui do livro ela vai escutar... O sapo é azul, amarelo. É, e vai tudo de novo. Ok, então eu vou sair como uma gale, e vou entrar agora como professor. O acesso é o mesmo, certo? Venho aqui no login da rede estadual. Antes então ah. aluno teste, agora professor teste. Andreia, a única uh. dúvida que eu vi ali no chat que apareceu, Opa, eu não estou aprendi... acompanhando o chat. Não, mas eu estou acompanhando. Pode ficar tranquila, daí eu te eu interrompo um pouquinho, tá? Claro, obrigada. Uh, uma prof perguntou como é que ela faz para incluir os alunos na plataforma. Se é uma migração do Clésimo, eles já estão vinculados a ela, né? Isso, professora, exatamente. Ah. É... Tá, é, professora, assim, ó, é, os estudantes precisam se logar... É, no educar.com. Se eles já estão, se eles já entraram alguma vez, automaticamente eles conseguem entrar no elefante, tá? Basta eles terem entrado alguma vez e, e podem uh, aí acessar, ok? É, é muito simples, é um espelhamento mesmo. É, por isso a importância da gente é, incentivá-los, né, a, a entrar no, no seu login, no seu e-mail, né, porque como esse espelhamento, como esse espelhamento esse pareamento, né, então se ele entra uma vez, ele já está habilitado para entrar na, na plataforma de leitura. Bom, aqui então eu entrei como professor, né, fui lá, de novo, achei importante fazer esse passo a passo, né, uh, com vocês, vim aqui de novo, olha, eu já estou logada, né, bem-vindo de volta ao elefante, ops, não sou a Magali, e aí ele vai me dar para entrar, novamente, então esse é o caminho aqui para ser feito, e aí eu estou coloquei a senha estou logada como professora, agora Magali Teste, o mesmo acontece uh, com a Magali, o mesmo que aconteceu com a professora pode acontecer com a Magali, de vir aqui editar o perfil, aqui também vocês têm uma experiência é, de toda a plataforma, como o estudante vê os livros, então eu me logo como estudante, aqui no cantinho, e aí vai carregar toda a plataforma, ó, do AA até o Z, né, e, e vai carregar esse jogo de perguntas aqui que eu gosto de mostrar, Da da AH, do tupi que você fala. Ó, é um jogo de perguntas de pares, em que eu tenho que rimar animais e comida, que são de origem uh, tupi-guarani, contribuição dos tupis-guaranis à é nossa língua, né e tem um outro livro da, da Prateleira N, ah, não está aberto, que é o Zou, ele é um, uma amarelinha, é um livro muito bonito, uh, do Jesus Gabin, ele foi super indicado né, pela revista Crescer, como um, um dos dez melhores livros para a infância, eu, tenho, eu posso ter uma experiência completa de leitura também de tela cheia, quando eu clico aqui no... À direita, nesse, nessas flechinhas cinza, ó, o livro fica com a experiência de tela cheia. E, e esse aqui tem o um movimento, para que, foi todo um cuidado para que o aluno tivesse, né, o estudante e o professor tivessem a página inteira, então ele tem todo esse movimento, com cuidado com a estética do livro, né. Bom, voltando então, opa. Aqui eu vou voltar, vou, sa vou voltar dessa visão do estudante que eu estava tendo, certo? Eu tava, Estou logada como professora, entrei aqui no login de estudante e estava olhando os livros de novo. Mas a minha ideia agora é mostrar para vocês o painel uh, e a plataforma como professor. Tá? Quando eu entro, eu vou ter as atividades recentes nesse painel e eu posso filtrar aqui os últimos sete dias os últimos 30 dias, e é um painel uh, diretivo, assim, né, os livros lidos, escutados, questões respondidas e aprovadas da minha turma. Aqui, a minha turma, ela é uma turma simulada, ela tem um estudante que é a Magali, que está na, na prateleira E, certo? Uh, no caso de vocês, os alunos vão andar mais juntinhos aqui, né, junto, uh, meio aglutinados em relação à série que eles se encontram, né, não, não deve ficar assim, zero para cá, zero para lá, mas sim todos mais alinhados, mais juntos. Aqui em relatórios. Essa é uma parte muito bacana, porque a gente não costuma, como professor, tabular muito. Eu, pelo menos, não, não faço parte do meu cotidiano, né, trabalhar muito com gráfico, a menos que a gente seja da, da área das exatas... Mas aqui, olha que bacana, eu tenho a performance geral leitora dos meus estudantes. Vou fil filtrar um período aqui, a minha turma tem duas, a minha é 32. Vou filtrar os últimos 30 dias e vou pesquisar. Lembrando que a minha turma só tem a Magali, né? Então, vai aparecer aqui a Magali, com 62 uh, livros lidos, aqui eu posso colocar quantos ela escutou também, para ampliar esse essa visualização, mas aqui é um gráfico uh, em que vai aparecer todos os meus estudantes nesse período de 30 dias, né, e o mesmo acontece com os descritores e as habilidades desses descritores, né, a BNCC traz três grandes descritores de, de, de leitura e depois 15 habilidades, né, então as relações que a minha estudante fez com esses descritores. Né, aqui, por exemplo, uh, em localização de informações, né, de 97 perguntas que davam conta das informações explícitas em um texto, a Magali acertou 74, ou seja, ela tem um índice de 76% é, de conseguir uh, identificar essas informações. Então, aqui vai me dando dados bem importantes, até para desenvolver propostas, né, nesse sentido, em sala de aula, uh, porque os estudantes estão conseguindo, ou não, né, avançar nessas, nessas habilidades, nesses descritores da BNCC. Em relação a relatórios, eu venho, eu vim aqui na performance geral da turma, agora eu quero mostrar no individual para vocês. Eu também filtro, vamos pensar aqui nos últimos 60 dias. Ó, aí, a Maga, aqui eu tô vendo só a minha estudante, né, aqui vai ter a relação de estudantes de vocês, e, e em cada um vocês podem filtrar esse período, ou colocar a data personalizada, por exemplo, um trimestre, desde que começou e até onde ele foi, né. E aqui eu consigo enxergar, por exemplo, que a Magali leu 29 livros da A, 13 da B, e assim vai me dando toda a evolução leitora dela. O mesmo acontece em tempo de leitura. Aqui também eu tenho é, a relação de livros lidos dela. Aqui eu posso colocar também o filtro de gênero textual. Então, ela leu dois livros de fantasia, um de folclore e um de linguagem. Os livros que ela escutou, a relação. Também coloco o gênero textual. Aqui as gravações de voz que ela fez. Muito embora... Para as gravações de voz tem um relatório específico aqui. As atividades de escrita que ela fez, e a data, o horário certinho, e até os livros que ela está em andamento. Aqui nos relatórios nós temos o ícone da gravação de voz, tamanha importância, né, é, das gravações dos meus alunos, desculpa, é, dessa evidência leitura deles e a gente conseguir analisar, deixa eu colocar o período dos últimos sete dias, e aqui eu coloquei qualquer estudante, porque eu quero ver toda a minha turma, mas eu também posso selecionar, né, uh, o estudante que eu quiser olhar. Aqui é que eu falava para vocês a grande contribuição, né, porque fica dentro da plataforma, e não ocupando memória do meu celular, é, eu não preciso ficar baixando isso do meu celular, está dentro da plataforma, no meu login, com a minha turma, Todas as leituras que eles me enviaram, ou que eu combinei com eles. E aqui eu posso classificar essas leituras. Né? Então, tem abaixo do básico, básico, adequado e avançado. Certo? Então, eu, eu escuto a gravação. Que a Simone está gravando. Branco, Aqui só tem gravação da gente... Uh, não tem uma gravação que eu quero dizer para vocês, real, assim, né? No sentido de... Uh, avaliação. Então, eu tô gravando aqui o um livro, ó, vivo na praia, posso ir passando, né? Vou botar ela básica, porque ela tá conversando muito aqui, uh, e aqui eu também posso fazer o download, né, é, e é algo muito, uh, para mim, assim, muito especial, é algo genial para mim da plataforma, porque é a evidência de aprendizagem, né? a evidência de que essa leitura está acontecendo e como ela está acontecendo. Né? Não, a, a, como, uh, não se a leitura está acontecendo mas a forma que, ela, que, que esse estudante de fato está lendo né? é, ele está lendo na casa dele, por exemplo e, e, e ele está inteiro ali, né? a leitura está aqui em relatórios eu falei algo importante para vocês que é, quando eu falo da performance geral da turma voltando um pouquinho aqui vou colocar os últimos 90 dias né? um trimestre eu posso fazer o download esse material, tanto em Excel quanto em PDF, e levar para o meu conselho de classe, levar para a minha reunião de, de coordenação, enfim, né, eu posso, na de estudante também, né, vou filtrar aqui os últimos 90 dias, eu preciso pesquisar primeiro para depois fazer o download, né, porque vai aparecer essa data específica aqui, né, de 21 de 4 a 27 então, automaticamente, ou, como eu falei para vocês, personalizar essa data para pegar um trimestre inteiro e aí poder imprimir em Excel e PDF e poder mostrar, né, poder a, avaliar isso. Bom, em relatórios OK, aqui quando tem, por exemplo, a, a escola, performance geral, uh, os gestores vão ter um, um login específico, né, então aqui fica mais para os gestores, coordenação e direção. Nós, professores, ficamos com a performance geral da turma, geral do estudante, e depois essa, essa questão das gravações. Não vou passar item por item, porque é, esse é o tema de casa, né, que, de vocês poderem mexer na plataforma, ela é muito intuitiva, ela não, não, não me parece que tenha dificuldades, assim, né, uh, está tudo bem, bem claro. Então, uh, em livros, é uma grande pesquisa de uh, que a gente pode preencher aqui os filtros e eu recomendo que não se preencham todos ao mesmo tempo porque confunde e limita bastante né a plataforma mas por exemplo eu tô trabalhando com o tema de animais certo eu posso, uh, tanto em tema deixa eu só ficar assim para mostrar para vocês a, quant a quantidade de temas que se tem aqui por exemplo gênero textual quando eu estiver trabalhando, o nível de proficiência, que eu já vou mostrar para vocês aonde eles se encontram, então meus, meu, minha estudante era nível 2, eu quero ver todos os livros do nível de proficiência 2 que nós organizamos, mas eu quero colocar em tema, por exemplo, estou estudando os animais. E aí, vai aparecer 39 livros sobre animais, são duas páginas aqui. Bom, mas os meus estudantes estão mais avançados na leitura, eu quero livros mais complexos, então eu vou saber que aqui é eu tenho livro de animais na A, na B, mas não quero esses, quero mais avançado, e aí eu venho aqui, eu posso visualizar o livro, posso ver as propriedades dele e simular o jogo de perguntas. Deixa eu simular o jogo de perguntas desse livro aqui, para ver se, ah, ele é de perguntas, não tem para ouvir, né, eu consigo uh, simular... A visão do pavão, deixa eu ver como é que é o jogo da visão do pavão. Ah, e as crianças vão adorar esse jogo aqui, eu também vou gostar, dá para fazer um painel coletivo na sala com o jogo depois, e eu quero esse livro aqui da visão do pavão. Então, eu sei onde é que ele está, eu posso selecionar, ele está na F, né, e eu posso selecionar. Quando diz aqui níveis de proficiência, eu vou pular um pouquinho para mostrar para vocês o que, que é isso, vou pular turma e usuários. Aqui nas habilidades eu encontro níveis de proficiência leitora, e aqui professores não entendam assim, nível 1, primeira série, primeiro ano do fundamental, falando primeira série, entrego a minha idade, né? é, nível 2, segunda série, nível 3, terceira série, não, uh, são classificações que nós fizemos com pessoas do ramo da área, né, da leitura, é, foi desenvolvido também em parceria com o Instituto do Cérebro aqui da PUC, né, então, como se enquadra, né, o desenvolvimento leitor desses estudantes que leem livros desse nível 2, o que contém o nível 2 em termos de literatura e como deveria estar ou, ou, ou se comportar em nível de proficiência esse estudante do 2, né, e do 3, enfim, mas, para dar um exemplo para vocês, do nível 1, o estudante que lê do AA até o C, ele é um leitor em processo de apropriação do sistema alfabético. Necessita de apoio de pessoa alfabetizada para conseguir compreender textos cur curtos. Já o 2 evolui em complexidade, ó, ele já possui certa autonomia. O 3 é um leitor com maior autonomia para textos mais extensos e gêneros variados. Então, ele consegue, inclusive, ter uma certa maturidade para entender essa questão dos gêneros, o que é poesia, o que é narrativa, né? o que é um conto, o que é uma fábula, que na fábula os animais falam, enfim, aqui, então, no 3 que compreende da letra K até a letra R. Tá, mas André, é o seguinte, eu tenho um estudante que está classificado no 3, tá? mas ele não está lendo eu preciso uh, uh, incentivar mais a leitura, ele precisa treinar mais essa leitura, e ele está aqui com livros mais complexos, do K até o R. A gente pode editar esse estudante, e aí a gente personifica, uh, desculpa, personaliza, né, torna mais pessoal essa, essa uh, atividade leitora dele com elefante, uh, colocando ele num nível menos complexo de leitura. Aí eu venho aqui, em turma, e aqui vai aparecer esse nome da escola, a turma, ele está aqui. Vamos dizer que tem uma relação grande, vocês vão ter aqui embaixo da Magali todos os alunos de vocês. E aí, lembra, a Magali está na E, né? E faz de conta que aquele meu aluno lá era, vamos dizer que a Magali estava no J, eu vou colocar a Magali abaixo ou acima do nível, tá? Eu vou colocar a Magali no N. Salvei a Magalha. Quero mostrar a Magalha para vocês agora no E. Opa, não era aqui. Era aqui. A senha já estava salva, ó, já entrei na Magalha. Ó, a Magalha está no N, ok? Mas a Magalha aqui no N, uma estudante de quarto ano, não tem a leitura Uh, proficiente, eu posso voltar, eu vou fazer, eu, eu coloquei a Magali no N para continuar o exemplo com vocês, entende? Ela está no nível mais complexo, né? E eu volto aqui agora sim, eu vou colocar a Magali lá no D e vou salvar. Então vocês conseguem? Deixa eu sair daqui para entrar de novo. Vocês conseguem entrar e Alterar o estudante. Ó, a Magali voltou, voltei a Magali para o D. Lembra? Então ela estava aberta aqui, e agora ela precisa percorrer essas estantes de menor complexidade, treinando a leitura e abrindo novamente para ela treinar. Essa... Ficou claro isso para vocês? Essa é a edição aqui que eu posso fazer. Ok? Uma vez que eu mexo aqui, vai aparecer o disquetezinho para eu salvar aqui, é bem, bem tranquilo colocar os estudantes. Isso vocês podem fazer um por um, né, avaliando a leitura, né, ou iniciar e, e depois uh, classificar estudante. Pessoal, um segundo, só vou colocar meu computador para carregar aqui do lado, que ele acabou de me avisar que a bateria está fraca. Eu estava numa outra chamada antes, foi todas batendo. Voltando, então, a gente está em turma. Aqui em usuário, é a nossa parte que a gente pode editar, colocar o nosso avatar, mexer aqui no, na, na senha, né? Esse aqui é: esse usuário é nosso. Turma, então, a parte que eu acho que vocês precisam gravar essa parte da edição: usuário é a gente. Habilidades. Aqui, então, que eu pulei um pouquinho e mostrei para vocês os níveis de proficiência, né? Essa aqui uh, é uma parte que, que é bastante importante que a gente estude e, e, e acabe entendendo com mais uh, nitidez, né? Tarefas. A tarefa é quando eu provoco, vamos dizer assim, um rebuliço entre eles. Por quê? Quando eu crio uma tarefa, eu vou clicar aqui para criar, bem intuitivo, eu entro, tarefa... Já vai aparecer o rosa aqui, criar nova tarefa. Quando eu entro aqui, eu vou selecionar um livro que todo mundo tem que ler. Ou porque eu quero para a tarefa de casa, ou porque eu quero iniciar um novo projeto, ou porque eu quero iniciar uma sequência didática. E aí eu vou criar aqui... Pesquisei o nome da tarefa. A tarefa vai ser dia do amigo. Opa, vou botar maiúsculo. para ficar mais destacado para vocês verem depois. Dia do amigo, eu vou selecionar todos os meus estudantes. Nossa, só tenho a Magali, né? Aqui eu vou procurar livro sobre amigos na plataforma. Ou eu já havia procurado e já sei que livro que é. Mas eu coloquei amigos, aparece em três, ó. Aí ah, eu queria esse aqui. Eu já dei uma olhada nele, eu acho que ele é bem legal. O conjunto de, de perguntas, né? De acordo com a, a faixa etária dos meus alunos, está ajustado. Eu quero colocar esse livro, quero que ele faça o jogo de perguntas. Aí eu posso agendar essa tarefa, eu posso dizer que ela começa hoje e termina quinta-feira, ou eu posso enviar a tarefa agora mesmo. E aí apareceu um verdinho lá em cima, tarefa salva com sucesso. E ela fica aqui para mim quando eu entro em tarefa, eu estou vendo que ela está aqui, o início está para hoje, eles têm que ler o livro, ó, o ícone, está aqui do livrinho, e fazer o jogo de perguntas. Agora vamos sair de novo com uma galha, porque vocês têm que ver por que, que a gente causa um reboliço. Bom, que a senha já fica salva, não preciso ficar. Ah, professora, cadê os meus livros lidos? Cadê os livros que eu escutei? Cadê o jogo de perguntas? Eu percorri horrores essa plataforma para marcar 9 mil pontos. O que, que é que tu fez? Eles ficam em pânico. Então, por isso que a gente precisa conversar com eles antes, né? E explicar que a gente vai criar essa tarefa. Depois fica vida normal, assim. Uh, e aqui, ó, tem uma janelinha que dá para abrir e tem a explicação dessa tarefa. Principalmente quando vai de tema de casa, que os pais podem ajudar né, a entender. Seu professor enviou uma tarefa, cada ícone embaixo do livro é uma atividade que você deve realizar. Depois que você completar, vai ficar essa bolinha verde. Lembre-se que os tempos, os, desculpa, os livros têm um tempo mínimo para serem lidos ou escutados. E quando você finalizar essa, as atividades, no caso ler e fazer o um jogo de perguntas, a sua prateleira vai ficar completa novamente. Você vai voltar novamente para o seu percurso leitor individualizado, certo? Ele não consegue nem mexer aqui do lado, ó, ver gravações, editar o perfil, nada disso. Né? Enquanto ele não cumprir essa tarefa de ler e fazer o jogo de perguntas. Aqui é legal criar uma rotina com eles, né? De uma vez por semana, a cada novo projeto. Uh, para os maiores eu posso... Deixa eu voltar aqui... Para os maiores eu posso uh, separar para seminário, por exemplo, estou uh, trabalhando os animais, então metade da turma vai ler um livro sobre esse animal, a outra metade sobre esse, e a gente vai fazer um seminário em que cada um, uh, cada grupo vai compartilhar suas leituras. Né? Para excluir a tarefa, estão ouvindo esse barulho? Meu vizinho. Para excluir a tarefa, eu venho aqui, excluir, né, eu não preciso excluir também, eu estou excluindo para que ah, não fique lá marcado na Magali, certo? Aqui em relação a metas de leitura, eu já vou para certificado. Meta de leitura é esse termômetrozinho aqui do lado, ó, em que eu coloquei, no caso para Magali, 20 minutos semanais, dos quais ela já cumpriu quatro, tá? Gente, eu não estou acreditando nisso. Peraí. Isso acontece, né? Coisas do home office, né? <risos> Eu estou rindo para não chorar. Eu vou ter que se continuar, vou ligar para minha portaria, mas vocês me perdoem. Meu Deus, uma sala saia. Os bombeiros também estão aqui cortando uma árvore. Né? <risos> Ai, gente, mas eu estou falando com vocês. Vocês podem botar o, micro, o microfone no mundo. No mundo, como no, no mundo, diz eu. Não, mas não fique assim, não se, não se preocupe, a gente entende. Queridos, muito obrigada pela participação. A gente parceria. entende. A gente está acostumado, né? Olha, estão batendo agora. Eu te... Que coisa! Bom, voltando então na meta de leitura. Eu vou selecionar a minha turma e aqui eu posso selecionar a meta... Opa, não coloquei na turma para mostrar para vocês. Que eu posso selecionar uh, metas individuais... Né? Aqui, no caso, eu só tenho a Magali, mas eu posso colocar todos os estudantes, ou um de cada vez, e eu posso selecionar um tempo. Então, para a Magali vai ser 20 minutos, para o João vai ser 40, para a Maria vai ser 60, e assim por diante, semanalmente. A meta, diferentemente da tarefa, ela, é, ela vai automaticamente, certo? Então, ela acaba uh, todo domingo, à meia-noite, e reinicia segunda-feira. Então, essa meta aqui... Ela é automática, e, e ela não é cumulativa, então, ela, se a, a estudante aqui ah, atingiu só metade da meta, no domingo vai zerar de novo, né, e os, os menores, eles não costumam, assim, aderir tanto, mas os maiores, eles entendem bem dessa questão da meta. Bom, então, tarefa, eu crio e fecho a tarefa, né, e, e, e a meta também, mas a meta, ela fica de maneira automática. Em relação a certificados, essa é uma parte, assim, vamos dizer, festiva, né, da, da plataforma que vocês devem combinar como uh, escola, como série, como que vão fazer, né. Eu posso certificar os meus alunos, né, aplaudindo-os pelas leituras feitas, ou por número de livros lidos, ou por tempo de leitura. Então, aqui vai aparecer a listagem da turma. Eu posso selecionar o período de um trimestre, de um semestre. Uh, a gente costuma sugerir, assim, trimestre, semestre, uma vez por ano, né? Aqui eu já tenho o trimestre, o último trimestre, já com a data né, de 26 de fevereiro a 21 de maio, que foi o primeiro trimestre, mais ou menos, né? Com alguma variação. Então, a Magali, ela leu 11 livros, né? E aí eu vou selecionar ela aqui para certificar. Agora, eu tenho falado muito nas capacitações, que a gente está em ano olímpico, né, e, e vai se falar da Olimpíada até o final do ano, com enfim, com todas as situações envolvidas, e o bacana, de repente, é chamar os estudantes para fazer um pódio, né, medalha de ouro, medalha de prata, medalha de bronze, certificar todo mundo, ok, mas depois da, da certificação, poder destacar quem leu mais, né, uh, então, aqui, a Magali, ela leu 11 livros, a, a, o certificado já vem assim, né, vocês podem combinar ele já é gerado assim, vocês vão imprimir, melhor dizendo, e aqui vocês podem combinar quem vai assinar, se é o professor da turma, o coordenador, o diretor, enfim, né, uh, e aí vem a descrição, uh, no período de 26 de fevereiro a 21 de maio, então vocês vão explicar, esse foi nosso primeiro trimestre, a Magali leu tantos livros e está aqui sendo certificada, e vamos brincar com o pódio ou não, né, pode ser no final do ano também, né? como vocês, uh, uh, eles gostam muito dessa, dessa atividade, assim, eles, eles super conseguem compreender e, e, e, e funciona como exemplo positivo, né, de um para o outro, né, reforço positivo também. Então, eu gosto mais de certificar por número de, lidos, número de livros lidos, é, porque tem essa concretude, essa quantidade de livros lidos, né, o tempo de leitura, acho que funciona para os maiores, né? Que eles entendem o mais tempo. Até porque os alunos maiores, eles ficam mais tempo num livro mesmo, né? Os livros são mais complexos para os alunos maiores. Então, às vezes, eles leem cinco livros, que vai dar muito mais tempo do que uma criança menor uh, que lê mais rapidamente, porque os livros são menos complexos. Não a leitura, mas a complexidade dos livros, né? Bom, Andréia... Uh... Tudo isso que tu falou, tá muito legal, tá muito bom, eu gostei, achei legal, só que eu não lembro da metade do que tu falou, né? Então, a gente tem aqui materiais de apoio, certo? Que é uma barra uh, para abertura de várias pastas, né? E aí, nessas pastas, eu tenho, por exemplo, o meu estudante, ele não sabe como personalizar o avatar, porque eu vi rapidamente lá, não me detive, era parte do aluno, mas ele está me perguntando como é que eu faço isso, porque o colega já fez. Aqui tem um tutorial de um minuto e pouco, que vocês podem mostrar para ele. Né? Ou vocês podem assistir para explicar para ele. Certo? O mesmo acontece na pasta do professor. Eu não lembro como a Andrea disse que tinha que criar as atividades criar e acompanhar as atividades, ou da parte da certificação. São tutoriais, não são vídeos de 15 minutos, muito antes, pelo contrário, são livros, são, desculpa, vídeos muito curtos, que vocês vêm aqui e rapidamente conseguem é, sanar as dúvidas, né, sem depender de colega, e enfim. Aqui em material de apoio, também tem a pasta para o gestor e para o coordenador. Em material de apoio, eu gosto de mostrar a versão... Cadê o PDF dele? Só estou com a versão editável do álbum de leitura, que é o um material que vocês podem e devem utilizar para imprimir e ter em sala de aula. Eu já abri com a versão, normalmente eu abro editável, é, desculpa, abro em PDF, não nesse editável. Aqui tem uma introdução, o álbum de leitura, ele compõe, se eu não me engano, 26, 27 atividades, desculpa, é, para imprimir, e que vocês podem lançar a mão depois de ler um livro, eles podem levar essa atividade para casa, eles podem fazer em aula, né, acho muito importante dizer para vocês que todas as atividades têm essa composição aqui no início, ó, dos dados da obra, a gente percebe que muitos estudantes, eles não conseguem, até em atividade simples, assim, de tipo, retira as informações da capa do livro, né? Quem é o autor, o ilustrador, o que é um ilustrador? Aquele que faz os desenhos, né? Uh, quem é o autor? Aquele que criou a história. Às vezes o autor e o ilustrador é a mesma pessoa, mas, enfim, eu preciso me identificar isso, colocar esse nome, retirar essa informação, né? Colocar isso em algum lugar. O nome do livro, e aí... Eu tenho uma série de atividades, por exemplo, essa aqui o meu personagem favorito, desenhe abaixo o personagem que você mais gostou, e escreva o um motivo, né, por que ele foi seu personagem favorito. E aí, desenrola uma série de atividades, fazendo a propaganda de um livro, uh, aqui também uma atividade de impressão compartilhada, de fazer em dupla, né, as minhas impressões, as, as impressões do meu colega, e o que, que foi igual... É, o, que, que, a gente, o que, que nós dois acordamos de igual nessa, nessa leitura compartilhada, se eu encontrasse o autor e por aí vai, uma série de atividades que vocês podem lançar a mão aqui nessa pasta que chama materiais de apoio, dentro dos materiais de apoio. Tá? Aqui também, em materiais de apoio, tem um videozinho bem curto, Tem um bug aqui na internet. Vou voltar um pouquinho para ver se ele anda mais rápido. Esse tutorialzinho aqui para o estudante, eu sugiro que vocês mostrem. Ó. Ele é um convite. Ó, 52 segundos, como é que ele acessa a plataforma? Aqui está pedindo para ir pelo Google, se ele não pode baixar o aplicativo no celular, né? Está dizendo para ele digitar lá no Google e como que ele faz importante mostrar para vocês porque agora vocês são é, os grandes uh, incentivadores, né, conhecem a plataforma, quer dizer, tiveram uma primeira experiência, eu acredito muito na, na capacidade e na competência de vocês de conseguirem, né, mexer aqui nessa barrinha à esquerda e criar tarefa e criar meta de leitura, a gente vai estar à disposição também para é, auxiliá-los, né, nessa tarefa que é de acompanhar a partir, né, do, do, do início agora, é, de estar à disposição para acompanhar vocês no que for necessário, né, uh, eu tô bem faceira, que essa sala tá cheia, a gente queria essa experiência, assim, de uh, contato direto com vocês, né, né, uh, para encantar, para mobilizar, a gente sabe o quanto nós podemos fazer diferença na vida dos estudantes, né? Uh, deixa eu ver. Não ficou clara a resposta, como faço para colocar uma tarefa? Se não tenho nenhum aluno incluído na plataforma? Isso, ele precisa uh, fazer o login uh, do educar.com, né? O educar educar.rs, para ficar incluído. Uh, é o gestor que... A Karine está respondendo já. É o gestor que inclui os alunos? Não, ele tem que fazer primeiro o acesso com e-mail do arroba educar. Isso. Ai, Márcia, obrigada pelos parabéns, tudo muito claro e de fácil acesso. É, eu, eu acho que eu não sou tão clara às vezes, mas a plataforma é, eu acho que ela é muito intuitiva, né? É que às vezes, de tanto falar a mesma coisa... Parece que, eu suponho que vocês já saibam, né, e, porque eu já falei muitas vezes a mesma coisa, mas uh, me façam perguntas, por favor. Pelo que eu acompanhei ali no chat, Andréia, assim, uhum. a, a, algumas dúvidas, a Karine já orientou as escolas, né. O colega que tá aqui, aham. Uhum. Isso, aham. Uhum. Uh, a questão ali da profinomito já esclareceu para ela, né, do acesso dos alunos. Uh, a questão, eu só, só, assim, o professor, ele precisa fazer o acesso pelo computador, né? Não é, tem, ele... é pelo que a Simone nos tinha passado, uh, o aplicativo, ele é só para o acesso do aluno, né? Isso, uh, vocês podem baixar o aplicativo, até recomendo, assim, é principalmente quem tem filho, né, e vai acompanhar, e, e é estudante da, da rede, uh, para acompanhar a experiência do estudante, é bacana, né, de saber, mas como professor, vocês não terão todas as funcionalidades, né, que o professor tem desse painel aqui, ó, esses dias eu atendi uma escola, é, privada da Bahia, e aí as professoras dizem, mas eu não vejo nada disso que tu vê aqui, André, eu não vejo relatório, eu não vejo, eu não vejo nada dessa barra cinza, aí que engraçado, eu vou mandar um e-mail pro suporte, a gente, é, vamos, vamos ver o que tá acontecendo, daqui a um pouco eu perguntei para elas, mas como é que vocês estão acessando? Ah, pelo aplicativo, não, pelo aplicativo tu não vai ter, porque o aplicativo ele foi feito de forma compacta, para que o aluno tenha uma experiência também mais intuitiva, mais direta, né? Então, o microfone para gravação, ele é diferente, ele é todo mais, hum, como é que eu posso dizer, mais convidativo, porque ele é para o estudante. O professor precisa ter esses recursos aqui de relatório, de, por exemplo, editar os alunos lá no nível avante ou retroceder, criar a tarefa, não é possível no aplicativo, entende? Mas eu recomendo, quem quiser baixar para ter a experiência né, desse estudante, é legal. É bacana que, que, que se saiba. Isso. O aluno, ele é tranquilo, o acesso de aluno é feito tranquilamente no aplicativo. A, é. a escola Tuiuti ali tá dizendo que tá tentando e não tá conseguindo. Não tá porque... conseguindo logar como estudante ou como professor? Eu acho que como estudante, porque eles colocaram assim, alguns alunos só possuem celular. Sim, aí esses estudantes, eles estavam tendo aula com arroba educar, é isso no Classroom? É, se eles se logaram uma vez, eles vão conseguir se logar no Elefante, porque a plataforma está aberta a partir do momento que ele se logou com um arroba educar. A isso. Rúbia está tá, tá falando de algo que eu, um, a Rúbia Honorato aqui, que eu super concordo, assim, é, é, tem que usar... Para aprender, então, assim uhum. eu me lembro até hoje quando a Mônica, que a, a Leia tá falando, que é a nossa gerente, né? Foi na minha escola e eu tava na época, trabalhei desses 19 anos, alguns anos da educação infantil, e eu tinha areia nos pés dentro da minha sapatilha. E aí eu pens, olhava para Mônica toda cheirosa, naquele final de tarde, eu louca por um banho, cheia de areia nos pés, e pensava, não, não tinha batido a sapatilha o suficiente e pensar com tudo isso que eu tenho que fazer agora, conselho de classe, relatório disso, avaliação descritiva, eu ainda tenho que entrar nessa plataforma e me dedicar a ver o que, que é. Só que depois que tu vê os resultados dos teus alunos, e tu vê eles envolvidos, e assim, relatos de professoras de outras coordenadorias também, de dizer, não, eu estou lá no com aula com eles, eu projeto, o elefante letrado, e a gente faz uma leitura coletiva, e, e faz o jogo de perguntas, é uma festa, porque daí eles não querem errar o jogo de perguntas, né? Então, uh, é, a gente se encanta. Agora, professores, para que o elefante entre na vida de vocês, é necessário que, ao planejar, a gente esteja com o elefante do lado. entende Assim, como um livro didático que a gente tem, como os registros de anos anteriores que a gente se vale, né, é necessário. Bom, eu estou começando essa sequência, o que que é que eu posso, né, extrair do elefante, o que que eu posso tirar lá do elefante que vai me ajudar, né? É uma, é uma grande biblioteca, só que ao invés de física, está virtual ali, né, na, nos nossos... Ai, a Márcia está fazendo um relato bem legal. Ah, vai ficar foda o elefante, que bom saber. Bom, uh, sobre a internet, professores, aqui, uh, eu não sei responder, assim, não é algo que uh, está relacionado à plataforma, né, eu sei que uh, algumas cidades e alguns, uh, algumas escolas têm a internet cedida, enfim, mas assim, os livros são online, sim, eles precisam de internet, né, então o aluno tem a internet patrocinada nesse aplicativo, eu não sei te responder, depende da, se a escola tem, se a cidade tem, não pelo elefante, entende? Não, não tem. Uh, que bons incentivos aqui, a escola Tuiuti, hum, é necessário que eles baixem o app e realizem, perfeito, Karine, aham. Uhum. É necessário que eles baixem o aplicativo e realizem o login pelo seu e-mail do arroba educar. Esse é o caminho. E, e esse é o discurso e esse é o é, é um mantra que vocês vão ter que repetir e vão ter que é, se é, abastecer dele, né? Para que os alunos entrem, né? Só que isso também é muito bacana de dizer para vocês. Deixa eu fechar aqui para parar é que à medida que, usa, que um vai dizendo para o outro, e vai dizendo para o outro, e vai dizendo para o outro, eles vão entrando por, uh, uh, pelo colorido, pelo lúdico, pela questão da gamificação, né, uh, essa questão do, da gamificação que é um conceito novo, né, relativamente novo aqui no Brasil, em que através dos jogos... Né, as crianças vão aprendendo sem se darem conta de que aquilo é uma atividade avaliativa, por exemplo, né, e, e todos os jogos de perguntas da plataforma, elas são baseadas, né, as perguntas são inspiradas na, parede de compartilhar, deixa eu mostrar de novo, na, nas habilidades da BNCC, então, acho que vale muito a pena a gente pensar que é o nosso documento oficial, querendo, querendo, gostando ou não, é o que a gente tem, né, e que nos baliza nesse momento. Eu costumo dizer que os jogos de perguntas, eles respeitam a inteligência das crianças, né, eu, eu, eu penso muito isso no meu cotidiano, porque não, é, não são perguntas assim, é, a Maria, a Maria, personagem principal do livro, entrou onde? É, na casa, na caverna, na loja, não. É, o que estava ao lado da loja em que Maria entrou? Onde Maria, melhor, né? Onde Maria entrou? Uh, então, infere, né, uh, memória visual daquele texto, daquela página. Então, assim, não está não preocupado só com o conteúdo escrito, mas com a ilustração, que faz sentido aquela escrita, né? Então, são perguntas... É, aqui da Mulher Gigante, deixa eu ver como é que é o jogo de perguntas, para mostrar para vocês que está aberto. Olha só, a Mulher Gigante é um livro mais complexo, lá da prateleira M, né, e poderia ser super cansativo para os alunos fazer um jogo de perguntas, mas aqui eles vão brincar, né, de acontecimentos dos poemas, o quarto dos fundos, Aprenda a desequilibrar de um lado e equilibrar do outro? Acho que tá errado, não combina. tá errado mesmo. O time da bicharada para na lagoa para ajeitar o cabelo? Pode ser, deixa eu ver se está correto. Tá errado. Bom, não li o livro, né? Mas aí eu posso ir lá e abrir o livro aqui a todo instante e achar dentro do livro, aqui deve ter umas 10, 12 poesias, do que ele está se referindo. Ó, lembra que tinha uma pergunta do quartinho dos fundos? Eu leio de novo o quartinho dos fundos para ver o que, que pode estar tá perguntando lá no meu jogo. E aí eu venho aqui e volto, e essa cultura aqui da gamificação, em que eu faço essas inferências, né? Estou botando errado, às vezes posso estar tá, tá acertando e sem querer, porque eu não li não o livro de novo, né? Então, nesse sentido, eu acho que vai agregar muito, né, a plataforma na vida dos, dos nossos pequenos, grandes leitores. Até porque criança é criança em qualquer lugar. Escola do Estado, município, privada, criança gosta de cor, né, eu brinco que os livros têm cor, sabor, movimento, né, Levam, elevam a imaginação a um outro patamar, então... Ai, tem mão levantada, adoro quando eu começo a mexer nisso aqui... Eu fico falando, eu não vejo mão levantada, não vejo chat. É uma coisa doida. Bom dia. Ai, que lindo, Renata. Tua... Bom dia, a Renata falou dia. da memória Visual e Eu só queria que tu comentasse um pouquinho sobre a questão da visita do senhor elefante. A gente está em contato Ai. com a SEDUC e aí a gente não tem ainda retorno, mas a gente quer convidar as, as escolas e o elefante para visitar as nossas escolas e. Como é que funciona? Pode me explicar assim, rapidinho? Se me der um lanche, eu vou junto, tá? Ah, tá não, até eu, com lanche, até eu vou. Lanche, Dá um spoiler aí para nós, André. Dá um spoiler aí, aí, do, aí. Do, do senhor Elefante, por favor. <risos> Gurias, o senhor Elefante é um ator, o Johnny, é, e eu faço questão de dizer que ele é um ator porque ele tem uma malemolência só dos atores, ele não é envergonhado, é um ator uma fantasia muito legal, é, super bem bolada também, quase um, uma, um artista de escola de samba, e ele visita as escolas mais leitoras. Então, precisa ler bastante, se envolver bastante, tanto os professores quanto os alunos, né? Agora, claro, ele está mais limitado em função da pandemia, mas eu acho que logo isso deve, é, a gente deve vencer essa barreira né, de mais vacinados, pais de alunos, né, uh, tá cada vez mais diminuindo, né, a faixa etária de, de vacinação, e eu tive essa experiência uh, pessoal com o elefante visitando a minha escola no finalzinho de 2019, e foi uma loucura, uma loucura, eu, eu tinha pena do Dione que ele suava naquela fantasia, porque eles querem tudo, eles querem invadir o elefante, é um boneco de mais de dois metros, e, e, e esse é o senhor elefante, ele vai, ele vai acompanhado de uma de nós, das... Uh, das orientadoras do elefante, né, e distribui brinde, brinca com as crianças, né, uh, é um momento festivo dentro da escola. E aí eu quero ir junto. Nem sei se eu posso ir junto, tô me oferecendo. Viu, gurias e guris, vamos fazer os nossos alunos aí da 28 lerem bastante, pra Isso, gente conseguir trazer eu... o elefante aqui pra visitar as escolas, né, acho que as crianças vão gostar bastante. E uma coisa ah, eu que não... eu acho muito, assim, eu sou apaixonada, né, por essa, por essa plataforma, eu, sou, eu gosto muito da leitura, quem me conhece sabe disso, uh, e o que eu achei muito interessante é porque, assim, quando a gente está iniciando o processo de alfabetização dos alunos, muitas vezes eles têm vergonha de ler para a gente, a leitura oral, né, eles têm vergonha de ler na frente da turma inteira, e a possibilidade deles, na sua casinha, fazer tem a leitura, né, acompanhados da mãe, do pai, da família, ou não também, né, porque eles se viram muito bem sozinhos também, em muitos momentos, e aí tu está tendo esse feedback da leitura oral, eu acho que é muito interessante. Muito. Claro que a gente sabe que hoje em dia cada vez mais eles estão despachados, e, e, mas sempre tem aquele aluno que fica, com, fica nervoso, acaba gaguejando, aí a turma já não, muitas vezes ri, e ele fica sem jeito. E o fato da gravação eu achei assim bárbaro, principalmente para a gente que está alfabetizando, como é importante a gente ouvir a leitura né bem pontual de cada um dos alunos. Eu, eu sabia que vocês eram de uma, de uma coordenadoria muito competente, assim e muito envolvida, eu estou encantada com os relatos, não só porque são positivos, né, e eu uh, amo a, a plataforma, quando eu disse assim, eu, eu a minha escola, ela tem desde o comecinho, praticamente, né, uh, mas é, a, a gente, quando uh, vê que eles podem ter um recurso a mais, aqui é uma professora colocou do, dos estudantes serem da zona rural, né, e que para eles é uma novidade, o mundo mágico das letras, o lúdico associado à tecnologia, a Márcia, né, que falou isso. Então, assim, eu fico quase emocionada, porque, assim, essa não é a minha realidade, né, eu trabalho é, com, com estudantes que têm tem, tem recursos, né, uh, e, e e, assim, até esse encantamento, a gente tem que... Eles têm tantos recursos que uh, a leitura e o colorido ali não faz a, a diferença, às vezes, que a gente até gostaria de alcançar mais, né? Uh, mas eu fico... Eu, eu entro com muito respeito no cotidiano de vocês e, e, e agora com esse encantamento aqui do lado que vocês estão colocando, os depoimentos, que bacana! Como faço para ler um livro, um livro para eles por videoaula? Tu vai projetar igual eu estou projetando aqui, prof. Tu vai te logar, né? Ali, uh, ó, como eu, quando eu, como eu estou logada aqui, tu vai, tu vai projetar essa tela, tu vai entrar. Inclusive, tu pode fazer todo o tutorial com eles, né? Ó, deixa eu abrir aqui de novo, que eu achei que estava aberto. E aí, tu vai colocar, ó, eu sou uma, não sou a Magália aluno Teste, eu sou a professora. E aí vai abrir a tua plataforma para eles, né? Tu vai lá em livros e pode abrir o um livro para ele, né? Ou tu pode fazer a experiência aqui de login como estudante e tu também pode ter toda a plataforma. Tu Já teve professora que me disse encontros que deixou eles escolherem, fez votação. Hoje a prateleira vai ser a D. Quais desses livros vocês querem? Quem quer esse? Quem quer aquele? Tarará. E aí, leem com calma, cada aluno lê uma frase, uma palavra, e fazem o jogo de perguntas de maneira coletiva, e é um grande jeito, assim, uma, uma sacada ótima, para que eles entendam esse colorido, esse lúdico aqui, né? Aqui tem livros, ó, de letra cursiva, que eu falei para vocês, tem toda uma coleção, se eu não me engano, tem quase 20 livros em letra cursiva, para aqueles estudantes que, que eu sei que é conteúdo de aprendizagem da série, né? E a gente encontra tão pouco, porque o nosso mundo letrado não comporta mais a cursiva, né? Então, o Elefante Letrado também tem livros em letra uh, cursiva. Ah, vocês estão falando do link, né? Uh, ok, o link da, da gravação segue para o todo é, mundo. Eles, isso, uhum. eles estão solicitando. Eu só vou pedir que depois, no final da, da, da gravação aqui, porque ele demora um pouquinho para ser gerado. Tá? Eu ah. sei que algumas escolas estão colocando no... No chat ele para mim. Mas eu vou pedir que vocês me peçam pelo WhatsApp, tá? Todo mundo tem aí uh, o WhatsApp aqui do, do pedagógico. Aí solicita para nós e a gente está encaminhando. Bem tranquilo, tá? coléia Bom dia. Ô, se a Andréia me permitir, eu coloco no link do YouTube e eu faço um vídeo e mando o link dentro dos grupos. É mais fácil que tu enviar para todo mundo individualmente. Porque Com a gente mim? tem lá no... Se a André permitir, eu faço uhum. um link do YouTube. Isso sobe a publico. gravação do YouTube. Uhum. Exatamente, é mais fácil. Inclusive, tá. vou aproveitar também, já eu estava colocando aqui no chat, que eu fiz alguns vídeos, tirando do material de apoio do Elefante. Então, os vídeos já estão prontos lá no YouTube, se quiser colocar o link para os alunos, Perfeito. já está disponível. Uhum. Então, eu tenho lá na playlist do NTE o Elefante e a Árvore, com as formações de cada um. Então, assim, cada um que quiser saber um pouco mais, já tá lá. Então, eu vou aguardar até amanhã. Eu acho que demora umas 24 horas, né, Léa? Para esse link liberar da, da gravação. Tá, tá, assim está tá é, grava... uhum, é mais rápido, é mais rápido. Depende do tempo. Depende do tempo da gravação. Mas, assim que eu receber o link, então, vamos combinar assim. Assim que gerar o link para mim, eu mando para a Suzy, ela faz todo o o Mequetrefe lá do YouTube, uhum. <risos> e aí depois a gente manda o link do YouTube para vocês. Daí. Isso, Caraca, eu convido todas tema, também a, a se inscrever no canal, porque eu estou sempre colocando vídeos das plataformas com detalhes, então quem quiser se inscrever, fique à vontade, ou eventualmente entra uma vez por semana, duas, para ver o que, que tem uhum. né, dentro da plataforma a respeito do, do elefante também na Perfeito, Suzy, que bacana que tu pegou os tutoriais, né? E também gerou link, achei bem interessante, que é mais fácil de enviar também. Não precisa entrar na plataforma para ver o, o vídeo. Achei bem legal isso. E, e é para fazer, gente, é para mexer, é para ter uma mãozinha levantada, né? Eu acho. Eu ia dizer, tem. É Oi, da Maria. Isso. Ah, eu, eu queria agradecer, assim, porque essa plataforma. Nossa, é muito legal, vou trabalhar com os meus alunos na sala de recurso, porque aquele início da alfabetização, tem os livros que falam ali, eu achei isso bárbaro. Ai, tá? querida. É um agradecimento para vocês, porque é mais uma ferramenta para a nossa sala de recurso. E eu estou sempre em busca de coisas para eles, maravilhoso. E essa formação hoje foi excelente. Então, de ah, parabéns. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Eu que agradeço o carinho de vocês. E, e a gente vai continuar em conexão, professora. Uh, eu, eu entendo que os alunos nas salas de recursos, né, justamente por esse nome, precisam de mais e mais recursos, né? Uh, recursos lúdicos, que convoquem as crianças, né, que, que um, respeitem as crianças também, porque criança é criança em qualquer lugar, precisa de coisa bonita, né, precisa de coisa boa, e eu fico muito feliz, meu marido também é professor do estado, tá em formação agora, ele é vice-diretor, tá em formação com a Simone, numa outra sala, e me mandando aqui o WhatsApp, né, eu te espero que eu vou te ensinar a usar o elefante, como se ele não soubesse em função da nossa filha aqui em casa, eu tenho, a gente tem uma menina de de, que está no quarto ano, e a Lara é, lê desde o final do, do, do, da educação infantil ali, e, e realmente aí, o Elefante Letrado fez uma diferença imensa, embora ela tivesse muitos livros aqui em casa, ela ia sozinha, né, para o micro, micro espaço dela ali, ou do tablet, ou do, dos nossos celulares, e ficava nas palavras, na, nas frases simples, e quando a gente viu, virou uma chave. Né? Não, não de maneira mágica, a gente sabe que tem a ver com amadurecimento uh, de neurônio, né? tem, tem a ver com amadurecimento emocional, mas se a gente pode ofertar, né? e se a gente pode uh, uh, saber de algo que faz bem né, e que vai avançar, vamos usar, vamos aproveitar, né, que está à disposição, tomara que fique por muitos anos aí, né, os alunos do Estado tendo essa, essa oportunidade, como diz o meu marido, não seja só um fogo de palha, né, porque a gente... Não, mas não vai ser não, porque é uma plataforma muito bem pensada, uhum. foi muito bem elaborada, assim, quem elaborou, enfim, eu não sei quem foi... Mas... A Sheila Von Tobel, o nome dela, a fundadora. É, é... Olha, eu fiquei assim, encantada, sabe? Porque uh, é uma coisa de qualidade, uhum. sabe? Fiquei encantada. Porque é uma coisa que vai por muito, vai permear por muito tempo, com certeza. Ela já existe, então, há oito anos, Maria, mas surgiu da inspiração da Sheila como mãe. A filha dela, na época, estudava numa escola em que tinha essa plataforma em inglês e não existia nenhum produto assim no Brasil, né, similar. E aí, ela viu essa, essa oportunidade, criou esse negócio, mas eu entendo hoje muito mais como um negócio de uma contribuição social, né, do que algo uh, só como um negócio lucrativo, entende? É muito mais amplo tu inserir pessoas amanhã ou depois no mercado de trabalho que, que não vão ser enganadas por uma leitura superficial, mas que vão saber ler de fato e vão criar esse hábito leitor, né? Então Imagina, a... oito anos já. É, oito anos. Existe... Agora a gente vai ter que divulgar. Ah, vambora! Não, independente de mim, por exemplo, lá na escola eu envolvo as gurias do CAT. Uhum. Inclusive, tem uma colega aqui de uma das escolas, tem uma colega que é a Ruby, minha colega. Uhum. Então, a gente vai divulgar, porque, nossa, é, um, é um, a pena, uma, né? uma plataforma show! Eu acho que foi isso. Baixamos o aplicativo com conta de aluno, a tela ficou toda branca, a colega tem um filho aluno aqui da escola. Bom, aí, pessoal, assim, ó, nós temos uma equipe disponível, uma equipe muito uh, competente, diga-se de passagem, no sentido, assim, de uh, logo entrar em contato com vocês, eles têm até 24 horas. Vocês podem mandar um e-mail pessoal de vocês para suporte arroba elefanteletrado.com.br. E aí, vocês vão dar o nome da escola, o nome do estudante. Aqui também, ó, a Su, a Su tá colocando, ó, o e-mail e o WhatsApp, tá? É, o pessoal, de fato, responde, essa equipe tá muito preparada, porque a gente tá é, querendo dar esse start com o estado para que não dê erro, para que as pessoas também não fiquem assim, uh, ah, eu tentei, não deu certo, desisti. Não, não é para desistir, então, é por isso que está se, se, se fazendo essa força-tarefa, para que se responda o mais rápido possível para vocês. Então, por favor, professora, entre em contato aqui ó, com, com esse WhatsApp que a, a, Su, a Suzy colocou aqui para nós, uh, do suporte que realmente funciona. Uh, Maria Elisa, e o e-mail, o e-mail o... também é a resposta ah, o email, é bem rápida, ah, isso, uhum. isso, o e-mail eles têm, uma vez enviado o e-mail, tem 24 horas para responder, então tem um time todo de TI preparado uh, para responder vocês, para que, que isso não fique no vácuo, assim, do tipo, tive dificuldade, nunca mais ninguém me disse nada, não é para acontecer, tá, é para, bom, e, e Leia, tu uh, pode pegar com a Simone, o meu WhatsApp também, é, eu não costumo, assim, responder essas questões mais técnicas, né? Do por que a tela ficou branca, enfim. Mas num outro momento de formação, a gente pode trocar figurinhas e ideias sobre como aproveitar, né? Eu, na minha sala de aula, gurias e, e, gurias e escolas, né? Eu uso muito, assim, pego o elefante, lá recorto, ponho no planejamento, ponho o um elefante grande na sala de aula, no painel, né? O, o jeito de convocar, né? Está livre vocês têm direito de, de usar e abusar desse elefante, né? Então, convoquem da, da, da melhor maneira que vocês... E, e leiam esses livros que estão lá, assim, vão, vão atrás das leituras que os alunos de vocês podem fazer, que vocês também vão se encantar. Com certeza. Bom, já estamos ali no nosso tempo limite tempo, estourando uhum, já, já, né, Andréia? 11 horas, aí. né? Então, a Aqui gente eu agradece. Aqui tem uma pergunta só antes, eu não escola Tuiuti. Ah, é, tá com a mãozinha erguida. Isso. De nada, gente. Não precisa agradecer, tamo junto. Oi, professora. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Não, nós vamos continuar aqui cantando, então, né? Tá. É, e se não der certo, a gente entra em contato ali com o suporte. Isso, o WhatsApp é na hora, é assim, é como não, o WhatsApp é. mesmo, é. só visualizar é. ele já ajuda. Nós tentamos pelo celular, porque a maioria dos alunos só tem celular, né? Entendi. Não temos, mas a gente vai continuar tentando. Ah, Baixar um aplicativo, de repente reinicia ele, né? Fizemos... Tudo? Possível. Mas tudo bem, a gente vai continuar e entramos em contato com o suporte. Por favor, tá? por favor, não, não desistam. Muito obrigada não, pela parceria. Não, até elogio agora. Amamos o, a plataforma né, de leitura. Ótimo, gente. Muito obrigada. Que legal, que bacana. Então, tá, gente. Obrigadão para vocês. Uma boa terça-feira. Obrigada, gente. Obrigada a todas as escolas que participaram. Obrigada, Andréia, pela tua disponibilidade e pela tua uhum. clareza nas respostas aqui também. E aí, já sabem, né, gente? Se a gente quer o senhor elefante, a gente tem que uhum. agitar uhum. esse elefante aí na 28. Tá? E é pertinho, é, é muito fácil. É muito pertinho, gente. gente. Então Ele dá para vir até de sojil, se for o caso. É <risos> Eu vou junto. Eu vou junto de Sojil, a gente para a avenida toda. Vamos lá. Tô junto. Tá certo? <risos> Obrigada, gente. Ei, Deus, feliz dia do, pra vocês, Ei, né? é é. dia do amigo para vocês. Abraçem seus amigos. Isso. Família estendida é o amigo, né? Abraço. Ah.